Esse daqui, o Rox holográfico de Antwerp 2022, é o adesivo mais desejado desse Major que acabou de terminar. Eu não sei o que esse jogador argentino tem de especial, mas eu sei que o adesivo dele é especial demais. É simplesmente o adesivo holográfico mais caro de todos todos. Nenhum mônese foi páreo pra ele. Esse daqui é o sticker mais desejado aí do Major 2022. Chega a custar mais que muitos adesivos dourados. E mesmo rolando esse descontão aqui de 75%, o adesivo dele é imbatível, velho. Eu acho que é um pouco complicado pegar o adesivo dele, principalmente na versão holográfica, né? Porque subiu uma raridade. Agora os stickers holográficos estão aí na raridade rosa, né? Então é um pouquinho mais difícil de pegar eles. Mas vamos achar que já vamos encontrar, mano aqui. Nox holográfico 2022. Qual que é o objetivo desse vídeo? Simples, vou abrir 200 cápsulas tentando pegar esse adesivo. Se vocês gostarem e o vídeo bater 2 mil likes, eu vou fazer outro vídeo abrindo 500 cápsulas, aproveitando que as cápsulas ainda estão aí com desconto, né? E eu também vou fazer investimentos nesse adesivo dele, se eu não conseguir pegar hoje, né? E também em alguns outros adesivos aí que eu tô pensando em investir.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 prata, mano. Bom, temos 200 cápsulas aqui. No vídeo de 500 cápsulas, se vocês baterem 2 mil likes, eu vou ter que fazer um live stream, mano, que vai demorar um, um dia pra abrir 500 cápsulas. Eu não sei se eu abro devagarzinho ou se eu abro aí no jeito fast, tá ligado? Deixa eu só mentalizar aqui que vai cair o rocks. Se cair o rocks, paga todas as cápsulas que eu vou abrir hoje, mano. É basicamente isso, tá ligado? Eu acho que não vai dar pra gente ficar abrindo aqui nesse modo slow, não. O jeito mais fácil de abrir é clicar aqui e já apertar Ask. Vamos lá, velho. Vamos abrir tudo, mano. Mano, sem ficar enrolando aqui Se caiu o ROX, a gente vai saber, mano é, é único, né? A galera Falou aí que o O do ROX Ele é tipo uma escrita em japonesa mano. Então vamos descobrir aí Aqui, ó. Aparentemente o único motivo desse adesivo Tá valorizando é que o formato do O Lembra alguma letra japonesa, chinesa né? A galera gostou muito Dessa parada lá na Ásia, fazendo com que o adesivo Dele ficasse raríssimo, mano Quem tem não tá muito afim de vender Quem tá vendendo tá cobrando preços Absurdos. Eu acho que eu não peguei nenhum holográfico até agora? Pegando dois purpurinado, né? Dois glitter. E vamos lá, galera. Vamos lá, mano. Eu tô mais interessado ultimamente em abrir... Eita! Eu achei que era o holográfico, mano Caraca, como que não veio o holográfico, velho? Deixa eu ver quanto tá custando esse sticker Ah, só 8 reais, mano Ô, louco, como é que o glitter não tá valendo uma pancada? Que o glitter, na verdade, é raridade baixa, né? Tipo, putz, grilo, mano Eu achei que eu ia conseguir, já de cara, assim, o rocks holográfico 300 reais. tá valendo o rocks holográfico, galera Por isso que eu acho que, possivelmente, tá valendo a pena abrir umas cápsulas aí e tal Mas vamos lá, vamos abrir umas aqui, daqui a pouco eu volto a conversar com vocês Opa! Opa! Adesivo holográfico, mano. Deixa eu dar uma olhada. Adesivo de 15 reais. É, tá bom, tá bom. Vou guardar. O que deve ter de gente abrindo essas cápsulas aqui em busca desse rocks holográfico não tá escrito, mano. E, ó, terminei aqui a primeira página. Não vem nada decente, mano. Vamos pra segunda página de adesivos. E também me digam aí nos comentários se vocês preferem essas aberturas de cápsulas aí. Ô, louco, de novo o Dexter? Putz. Sim. Me digam se vocês preferem essas aberturas de cápsulas nesse modo slow aqui, uma por uma. Ou se vocês preferem que eu meta o louco aqui e vou abrindo rapidão, tá ligado? Eu tô meio sem tempo hoje, então eu vou abrindo no modo rápido aqui, até porque tá caindo um monte de adesivo de um real, né, mano? Reais, galera, adesivo aí do Max Da 9Z Bonito, mano, o adesivo da 9Z De fundo, né, a galera tá gostando muito Desse adesivo da 9Z, claro, principalmente O holográfico, né Opa, boa Tava analisando aqui, até que eu não me dei mal Com o Rocks Glitter, é o segundo adesivo Glitter mais caro, só tá perdendo aí pra Imperial Então, podemos guardar ele aí Vai que valoriza no futuro, né, porque Quem não conseguir pegar o Rocks Roll, vai pegar o Rocks Glitter Então a tendência também é subir Já entre os adesivos dourados, galera A gente tem o Mones aí, sendo mais caro depois o Rocks, depois o Simple, tem o da Imperial aqui custando 200 reais, Fallen Vini também, bem valioso, FNX com certeza é um adesivo legal, ó, o Max tá entre os adesivos aqui, top 10 dos dourados, então me dei bem, ah, esses daqui são todos os adesivos que podem cair na cápsula que a gente tá abrindo, então Rocks Gold e holográfico tá muito bom, o dar o Gold também tá bom, o Max que foi o que a gente pegou na Fly também tá bacana, pô, tem bastante adesivo aqui valendo mais do que 50 reais Max holográfico também valendo 50 conto bora lá, mano, bora lá, eu quero pegar esse Rocks Polo, se não vier com 500 cápsulas, vai vir com mil, tá ligado? A gente vai abrir até pegar ele mano. Opa! Mais um holográfico, beleza? Adesivinho aí de 5 reais, af. Como pode, mano? Tem um holográfico que tá custando 6 reais E o Rock tá custando 300 Mano, impressionante, velho Impressionante, de verdade, alguém manipulou Muito esse adesivo Mais um holo, o Yekindar é um player famoso 30 reais, mano, tá entre os holográficos Mais caros, eu acho que eu tô no lucro já, velho 30 reais do Yekindar Com mais 125 do Max E mais uns 35 reais Aqui de outros holográficos Eu acho que eu já ganhei 200 reais aqui, mano No prejuízo, a gente já não tá né? Opa, peguei o... Opa, que? Ah, velho Que saco, mano Eu acho que os adesivos que vão ser manipulados aí, galera Vai ser com certeza o Rox, o Monesi e eu acredito Acredito muito que os adesivos aí do Fallen, do FNX e do Fer podem custar um montão. Porque, muito provavelmente, eles não vão ter tantos adesivos no CSGO, né? Opa, mais um, beleza. Cara, vai, vai. Rox, Olo, Rox, Olo, bora! Oh, fuck! Eu li o holográfico, achei que era o Rox. E galera, ela tá acabando, mano. Caraca, foram 200 cápsulas. É, velho, não veio até agora o Rox. Ai, só que eu falei, veio um holográfico Não veio com 200? Calma, né, também Não vamos se precipitar, vamos abrir aqui os últimos Vai ter o vídeo com 500 Basta vocês colocarem aí 2 mil likes no vídeo, desce aí já dá O like agora, achei muito divertido Mano, abrir aqui essas cápsulas Bom, se a gente não conseguir com 500 Aí eu vou colocar uma outra meta No vídeo de 500, pra se vocês baterem A gente fazer mil, cara cápsulas velho a gente gasta 500 reais no próximo vídeo e mil reais se a gente não conseguir a última vai será que vai ser na última cápsula o Rocks? não veio beleza aceito caraca quanto adesivo só que no momento não seria um investimento insano velho se eu guardar aqui por alguns meses tá aí na tela o total gasto para abrir as 200 cápsulas e o total que valem esses 200 adesivos caso eu decidisse vender eles dia de hoje mas a gente pode levar em consideração que quando acabar os descontos aí de 75% das cápsulas, muito provavelmente todos os adesivos vão subir. Então, ao mesmo tempo, eu não vou vender esses itens porque eu considero eles um investimento. Bate dois mil likes aí que eu solto o vídeo de 500 cápsulas. Tamo junto, galera. Falou!